Se você chegou até esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você quer saber se o Hacker Aviator realmente funciona ou se é mais um golpe da internet. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar todos os meus resultados. Além disso, eu vou te revelar toda a verdade porque tem muitas pessoas até caindo em golpe através do Hacker Aviator. Esses aqui ó, foram os meus resultados através do Hacker Aviator. Tá? Como vocês podem estar vendo, mais de um mês usando, fazendo um teste com ele para vir aqui para dizer para você se vale a pena ou não investir o seu suado dinheiro. Então, se você quer saber tudo, assista até o final. Então, preste muita atenção porque eu vou revelar tudo aqui e agora para você ir do outro lado ficar ciente do que tá acontecendo E não perder o seu suado dinheiro Pessoal, para quem não sabe, o jogo do Aviator tá? é o jogo do aviãozinho tá? E o que que acontece? O Hacker Aviator é um robô que te manda uma probabilidade ali De 90% a 97% de assertividade dentro do jogo do Aviator aonde que você vai entrar no sinal ali Se vai te dar é, uma assertividade boa Sim, ele dá até uma assertividade boa. Quer dizer que você vai acertar todas? Não, tá, pessoal? Eu vou estar explicando o porquê do Hacker Aviator funcionar, o porquê do jogo da Vitor não ser um jogo de azar, apesar de todo mundo achar que o jogo da Vitor. É jogo de azar e não é, tá? Então, entenda uma coisa, tá? Se existe um programador para criar o jogo, tá? Um jogo eletrônico, que é o jogo Avito, existe um programador para criar um robô para ler as probabilidades e fazer o um mapeamento daquele sistema, tá? Quer dizer que vai acertar todas? Não, pessoal tá? Ele não acerta todas, pessoal. Não achem que o robô faz milagre, tá? Mas sim, ele tem uma boa assertividade de cinco entradas que eu pegava ali por dia, tá? Através da inteligência artificial do Radar Hacker Vitor. Então, eu vou fazer uma operação ao vivo para vocês está vendo. No máximo ali, era dois heads, tá? E isso, tem dia, tem dia que nem tinha heads, só para vocês terem noção. Então, por isso que eu tô explicando, todo jogo eletrônico, ele pode ser lido, pessoal. Não existe é, um jogo de azar dentro dos jogos eletrônicos. Existem padrões que nós, seres humanos, não conseguimos ler, tá? Por seres, ser, nós, seres seres humanos, ele tá se atualizando consequentemente ali, diariamente, tá? Então, já entendam isso, botem isso na cabeça de vocês. Tá? Eu vou estar tá deixando o link oficial do Hacker Virtual, onde que eu adquiri com suporte e garantia tudo direitinho na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado para você estar acessando de forma correta outra coisa também que eu vou estar explicando para vocês tá pessoal antes de fazer a operação que devido à fama do Hacker Aviator tem muitos golpistas clonando o site oficial da empresa então para você não cair nenhum tipo de golpe não perder o seu suado dinheiro vou estar deixando o link oficial na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado para você estar acessando de forma correta tá ok tá aqui embaixo então eu vou mostrar a operação agora tamo junto Rapaziada, eu tô aqui no Hacker v ó, vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai dar uma entrada aqui e vamos ver lá se realmente esse Hacker V8, ele hackeia o aviãozinho, se bater 1.54 lá, é porque deu green, então vamos ver, se liga só, ó, 1.5, tá, 1.5. Deu green, rapaziada, lá.